Rapaziada, começando o vídeo insano aqui pra vocês. Já chega deixando seu like, deu ruim pra mim. Ai, então, ai. ai, caramba. do céu. céu. Corre não, doidão Corre não, doidão Corre não Corre não, doidão Volta aqui Ah, não Pô, minha kill Rapaz, cara safado Cachorro, pô, minha kill Safado Vou tirar aqui rapidão Ó, oh, safadão é esse mesmo, hein Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, Eu tô aqui, eu tô aqui. Me atira, pô. Eita, não tá descarregando. minha tira não, peraí. O cara sumiu. Ó, hum. oh, botou mina. Ó, oh, ele já hum. tá aqui já. Ó, ai caramba. Toma aí, doidão! Toma aí, rapaz! Toma aí, doidão! Toma, rapaz! Toma aí, doido! Safado! Jogou o gelo pra se proteger, mas eu der volta! Eu Rapaziada, deixa eu terminar a intro agora, né? Deixa o like no vídeo, compartilha para todo mundo aí. E não esquece que eu faço live todos os dias na Cub TV, beleza? Eita, eita, ai caramba. O cara tá brabo, hein? Ué, que cara burro. Ele não tá de 12? Pra que que ele ficou longe? Ué. Que jegue. Cara burro, mano. Deixa o like no vídeo. Compartilha pra todo mundo, hein? Não esquece que é muito importante. Você deixar o like. Tamo junto. Agora só falta eu achar gelo aqui, mano. eu vou começar a dar umas dicas insanas pra vocês. Na sua ranqueada. Muita gente pede, muita, muita gente mesmo. Então vamos fazer algumas dicas aqui pra vocês. Falar sobre algumas coisas importantes aqui. Que todo mundo tem que entender. Tá? Que tipo assim é. Tudo dentro do jogo do Free Fire tem um propósito, tá ligado? Tipo assim, primeiro a gente começa na solo, que é você mesmo que tem que provar a sua habilidade. Depois é a duo, que você tem que somar na duo. E na squad, você tem que somar na squad. Primeiro começa na solo, então começo de tudo aí mano se você quiser melhorar no duo no squad você tem que começar solo primeiro você tem que ter noção de como é um contra um para depois você saber como é um contra dois e depois um contra quatro entendeu é e... tipo assim tudo isso tem lógica tá ligado é um negócio muito bacana que você tem que perceber pô se um contra um você tá ganhando muito tipo assim você não perde nenhuma trocação você já sabe que você já tá bom naquilo mas, é um contra dois, você tá perdendo? Você tá errando em alguma coisa? Tem que pensar, pô, tô errando em quê? O que será que eu tô errando? Olha, tem um cara aqui, ó. <tos> tô sem jogo. caramba ai caramba o cara aqui em cima não desce não rapaz não desce não filho de Cristo fique em cima mesmo rapaz e o Jagman e meio burro acho que eu acho que ele clicou errado mano só deve velho mano, meu amigo que cara burro velho. não filho de Cristo não é assim não filho de Cristo pelo amor de deus não desce desse jeito não rapaz toma capa rapaz oh rapaz meu deus do céu ben. e de cristo sim continuando o que eu tava falando mano tipo assim, se você vê que você já domina num contra dois você já tá bom naquilo se você é um contra quatro tipo assim se o squad toda morreu e tipo assim é você não consegue matar uma squad sozinho não consegue solar uma squad Assim, se os caras vêm tudo pra cima de você, você não consegue fazer aquilo muito bem Você tem que melhorar alguma coisa Tem algo de errado Não é todas as vezes que a gente vai morrer por um squad completo Tem vezes que dá pra matar assim um squad completo, tá ligado? Tem vezes que dá pra gente soar um squad completo num ruchadão Entendeu? É, é de caso em caso Então a gente tem que estudar os fatores em relação a isso Pô, pensar bem O que será que eu tô errando? Entendeu isso é muito importante mano então eu já peço para você aí que tá assistindo agora que você compartilhe o vídeo para seus amigos manda para todo mundo porque é muito importante essas dicas que eu vou dar você reparar na Sol ranqueada tem pessoas que jogam ruxadão insano né ruxadão mata geral na sogo versus duo tem pessoas também que jogam ruxadão insano sozinho né ruxadão mas na squad é difícil você ver um cara que tá solo contra squad sair no ruchadão insano. Por quê? Porque contra squad, mano, o que você tem que fazer não é avançar. É recuar. Na solo você pode avançar. Na duo também. Mas na squad, você tem que recuar. Por quê? Porque se você recuar, você vai entrar na área do inimigo, tá ligado? Então se você entrar na área do seu inimigo ele vai saber onde você tá, vai poder te flanquear, vai poder saber seus movimentos e tal E se você recuar você pode montar o seu espaço e matar os caras que tá indo pra cima de você, pô Tipo assim, vem um, dois, três, quatro, sei lá, vem um aqui na esquerda Aí tu deita ele, pronto, o resto já vai ficar empolgado, entendeu? Já vai ficar tipo, mano, complicado Vamos ruxar, ruxa, só tá sozinho, tá sozinho entendeu então isso se chama movimentação mano é uma coisa muito importante que você tem que aprender de um jeito ou de outro tá bom e eu pretendo trazer mais dicas aqui para vocês e todos que são inscritos no meu canal mano eu pretendo ensinar ao máximo para galera melhorar para poder ensinar pros amigos, na verdade ensinar pros amigos não, que tem o canal para assistir, então você traz a cá, doidão, traz a espacar para assistir, hein. eu ver o cara aqui embaixo, hein? Ai! Minha cabeça, vai ver o caramba! Eita! Eita meu crânio! Meu Ai caramba! Meu deus do céu tem cara para todo lado. Ai tomou capa já, já tomou capa. Ah, Ai toma aí, sem gelo, rapaz, não tinha jogo para ficar no aberto não, você tinha, não, só porque não tinha. Ah, aqui ó. Uhum. Ai caramba, caramba, olha para as costas. Capinha já. Tomou um capinha pra ficar esperto. Ah, isso. tudo. Alguém aqui atrás Pra não chegar um cara e me funkear Ele desceu que eu nem vi, mano O cara jogava bem eu Tinha uma movimentação bacana, matou dois ali Joguei o gelo pra me prevenir Porque na solo sempre aparece um nas costas, mano é Incrível Aqui, ó Acabou? Eu pensei que tinha mais um ainda. O cara matou antes de eu matar ele. Brabo. Tamo junto. Deixa o like no vídeo. Compartilha pra todo mundo. Que vai ser insano, hein? Um beijão no coração. Um beijo na alma. Deus abençoe a todos. Tamo junto. É nóis. Valeu. E fui.